Tudo bem? Então, hoje eu vim responder uma tag que se chama Você Prefere, que é uma versão book tag daquela tag de beleza Woodrider, que é de produtos e tal. Essa aqui é sobre livros, então hoje eu vou responder uma book tag, na verdade. <risos> Vamos começar a tag? Eu tô pegando as perguntas do canal do Bruno Pereira, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, como sempre. E são nessas perguntinhas, é pra ser uma coisa bem rapidinha, se eu não ficar aqui meia hora pensando, porque a pessoa é meio lenta. Mas vamos lá. Eu vou olhar pra baixo, porque eu tô com note, vocês estão vendo essa coisa branca aqui, é o note. Então, eu vou ficar olhando um pouco pra baixo, tá? Você prefere ler apenas trilogias ou livros únicos? Eu prefiro livros únicos, porque eu não tenho paciência de ler um livro e tem que esperar comprar o outro pra continuar lendo, ou tem que esperar publicar. Eu gosto de já ler a história inteira, eu não tenho paciência de ficar esperando. Então se eu tivesse que escolher só um tipo, eu escolheria livros únicos. Uh, você prefere ler apenas autores homens ou mulheres? Eu não me importo, na verdade, pra mim tanto faz. Eu tenho lido muito mais autores mulheres do que autores homens, mas não proposital. É porque eu vou nas livrarias, escolho o livro pela capa, me julguem, eu compro o livro pela capa e acabo nem lendo sobre mas a maioria das meus livros são de autoras mulheres. Você prefere comprar na livraria cultura física ou submarino online? Aqui em Porto Alegre eu não não tenho muitas livrarias culturas, tem uma e tem mais Saraiva, então eu vou alterar aqui, tá? E vou responder que eu compro muito na Saraiva física. Eu não gosto de comprar online porque às vezes demora, tem algumas livrarias que se fazem para entregar e não entregam direito, então, eu prefiro ir na loja pegar o um livro de verdade, sentir cheiro, sabe, pra, pra comprar. A maioria dos meus livros estão de livraria física. Os únicos livros que eu compro em livraria online ou submarino, seja lá o que for, são os livros técnicos do meu curso, que são livros de história da arte, livros de história do design, uh, de ergonomia, que são livros muito difíceis de achar na Saraiva e que tem mais na cultura, então eu compro na cultura online ou no submarino. Mas a maior parte dos meus livros são de lojas físicas, e se eu tivesse que escolher, eu compraria só em loja física. Você prefere todos os livros virarem filmes ou séries de TV? Eu prefiro que vire filme, que aí eu assisto, sento, assisto e pronto, acabou. Porque eu não tenho muita paciência pra ver série. Eu até vejo, eu gosto muito, mas é uma coisa que eu não consigo acompanhar. E se for de um livro que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, que eu sou fã e tal eu vou ficar muito chateada por não estar acompanhando e vou me sentir muito culpada. Então eu prefiro que os meus livros favoritos virem filmes ao invés de séries. 5. Uh, Você prefere ler 5 páginas por dia ou 5 livros por semana? Se eu tivesse tempo, eu leria 5 livros por semana numa boa, mas eu prefiro ler 5 páginas por dia. Assim eu vou entrando na história aos pouquinhos, eu vou lendo no meu, no meu tempo livre... Porque se eu parar para sentar, ler um livro que eu gostei muito, eu não paro mais. Eu vou parar de viver só para ficar lendo, basicamente. E eu leio muito rápido. Então eu tenho que me controlar para ler um livro com calma e ter livro suficiente para conseguir manter muito tempo aquele livro. Senão eu não tenho livro e eu não tenho nem dinheiro para comprar também. Então é melhor ler com calma cinco páginas por dia. Você prefere ser um crítico de livros ou um autor? Um autor, com certeza, eu adoro escrever, e uma das minhas grandes dúvidas na hora de entrar na faculdade foi que eu gostava muito de escrever, e ao mesmo tempo eu gostava muito de usar computador e usar os programas de photoshop, e eu criticava muito a capa de livro, era uma coisa que me deixava muito enjoada, porque tinha muitas capas muito toscas na época em que eu entrei na faculdade, agora está melhorando, o mercado está ficando um pouquinho melhor. Mas ainda tem umas capas muito escrotas. Eu fico, cara, como assim? E tem alguém que faz isso, sabe? Eu tô me matando a estudar pra ver, pra ver isso aqui sendo vendido. Então é uma coisa que me motivou. E ao mesmo tempo foi uma grande dúvida. Porque eu queria muito escrever. E eu não sabia se eu queria mais escrever ou fazer as capas, entende? E agora eu já tenho certeza de que escrever não é muito pra mim. Porque eu começo e não termino nunca. Mas eu continuo escrevendo. Eu gosto muito. E até por isso que eu criei blog. Você prefere apenas ler os seus 20 livros favoritos para sempre ou somente ler livros novos que eu nunca li Eu prefiro ler sempre livros novos. Eu não consigo ler livro mais de uma vez, mesmo que eu goste muito. Acho que o único livro que eu li mais de uma vez foi a Saga Crepúsculo, que foi com uma febre. Foi o primeiro livro grande que eu li, a primeira trilogia grande que eu li. Então foi meio que uma febre, eu fiquei meio viciada e eu li 300 vezes cada livro. Mas hoje eu já não faria mais isso, hoje me enjoa ler livros repetidos, é uma coisa que eu não consigo fazer. E eu procuro sempre ler livros novos e ir mudando, tanto de autor quanto de gênero, para conhecer mais. Então se eu pudesse eu leria só livros novos que eu nunca li antes. Você prefere ser um bibliotecário ou um vendedor de livros? Eu acho que eu prefiro ser um vendedor de livros, porque em biblioteca os livros novos demoram muito para chegar. E... e... Essas lojas de livro, sempre tem livro novo chegando e é, tu tá sempre no meio das novidades, dos lançamentos, e eu acho que isso ia ser muito proveitoso pra mim, que sou curiosa. Então eu ia saber antes de todo mundo, basicamente, e eu ia amar. Eu, eu pensei, antes de começar a faculdade, eu pensei em fazer um, um estágio, um jovem aprendiz, numa livraria mas depois acabou que eu comecei a me enrolar com, com o colégio e eu não fiz. Mas eu queria ter muito ter trabalhado numa livraria antes de começar a faculdade. Você prefere... Se... Uh, isso já foi. Ler apenas o seu gênero favorito ou ler todos os gêneros exceto o seu favorito? Bom, essa é difícil. <risos> eu tenho três gêneros favoritos. Um é romance, outro é policial e outro é suspense. Então... Eu não ia enjoar nunca, porque eu ia ficar sempre pulando entre os três e ia ser legal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de poemas, eu gosto muito de contos. Então, eu acho que eu ia me sentir um pouco vazia nesse quesito. Então, eu preferiria ler todos os gêneros, exceto os meus favoritos. Porque a gente sempre acaba esquecendo e aprendendo um gosto novo. Então, eu escolheria ler livros sempre de gêneros diferentes. A última pergunta... Ler apenas livros físicos ou e-books? Eu não gosto de e-books, eu odeio ler livro no computador. Quando eu tenho que estudar pelo computador já é um martírio. Eu gosto de ter o um livro físico, de ter um material físico, pra rabiscar, pra botar tag, pra botar tudo. Meus livros, a maioria tem marca-texto, tem lápis, tem marca de caneta, tem coisa anotada, tem, papel dentro, tem papelzinho dentro aleatório e... Eu gosto disso, eu gosto dessa posse, dessa coisa de livro ser meu, eu acho que livro tem que ser usado, o livro não foi feito para ficar parado na estante, o livro foi feito para ser manuseado, e se tu não gosta do teu livro, se tu tá com ele parado aí, dá para alguém, troca, o Scooby tem o um sistema de trocas, é muito fácil, eu tô com um livro lá para tocar que ninguém quer, porque o livro não é muito legal mesmo, mas é só ir lá e trocar, tem créditos, vai numa, numa traças da vida, que Aqui em Porto Alegre a gente tem o Sebo Traças Que também é uma livraria A gente vai lá e vende, pega um livro melhor E tu tem como fazer essas suas coisas Mas não deixa teu livro parado na estante tipo, Pelo amor de Deus livro foi feito pra ser lido, pra ser manuseado Sério e, e book tipo, pra mim não tem sementinha nenhuma A não ser que eu esteja fazendo um trabalho E eu não queira ter que digitar A citação inteira Aí eu tenho como ir lá e dar Ctrl C, Ctrl V Naquelas e uma só por isso, porque pra ler mesmo livro de literatura, assim, eu odeio e-book. E-book só é útil pra trabalho da faculdade. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho comigo. Essa tag foi muito rapidinha, gente, sério. Eu achei que eu ia demorar muito mais pra ficar aqui falando. E não disse pra indicar ninguém, o que é muito bom, porque eu nunca sei quem indicar. E as pessoas que eu indico nunca fazem os vídeos. Então... É isso! Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo para os amigos, respondam e me deixem os links aqui embaixo para eu poder ver os livros que vocês gostam, as coisas que vocês escolheram. Vamos conversar mais? E é isso! Tchau e até o próximo!